Summit awesome Direct no Brasil. O Pinho 10 fará a co-transmissão oficial da Summit awesome Direct no Brasil. Fique atento no dia 11 de junho, às 1h30 da tarde, no canal Pinho 10, na twitch.tv barra O Pinho 10. Summit Direct no Brasil, pelo O 10. Porque compartilhar criatividade é nota 10.